Mas nós vamos saber agora A gente vai ter que sair de, de máscara aqui Ó, já colocamos aqui o respirador Esse cara quer me bater, mano vai ver porque Tá achando que eu tomei o lugar dele Vamos pegar as armas aqui Vou Pegar as armas Pra gente poder sair, galera Muito bem, vamos lá Lascar, meu irmão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 Vambora, a gente já pegou, pegou tudo: arma, rem remédios, armas, remédio, gasolina, comida. Já fim duas. Vambora. Minha nossa, velho. O que aconteceu com o mundo?